Bem, eu tenho a honra agora de conversar com o diretor do CCAS, José Otávio Menten, que nessa quinta-feira, no Congresso Brasileiro de Tecnologia da Semente, vai mediar um painel a respeito justamente do tratamento de sementes. Por favor, dá um panorama sobre o que, que vai ser tratado. Olha, nós estamos numa fase de uma, uma revolução no tratamento de sementes. Ah, aquele tratamento tradicional que a gente falou, on-farm, que era feito pelos próprios agricultores, que já evoluiu bastante, mas são é uma é uma operação é, de alta tecnologia e que muitas vezes estão é, é, deixam de, de utilizar tudo o que se já desenvolveu. Então, quando a gente passa por um o chamado tratamento industrial de sementes, é, esse serviço é feito em locais apropriados, que são centros de tratamento de semente, usando os melhores equipamentos, Usando os melhores produtos e pessoas extremamente treinadas. Então, isso traz uma grande vantagem eh, para quem está fazendo essa operação de tratamento, havendo menor exposição aos seus eventuais efeitos colaterais, mas também proporciona à semente uma qualidade muito melhor, porque nós estamos numa única operação, colocando os tradicionais eh, defensivos químicos, mas também já podemos colocar diversos produtos biológicos, além de micronutrientes e terminando toda essa operação através de polímeros, de pós secantes, que garante a adesão do produto na semente, havendo eh, uma perda muito pequena, tanto por poeira, como por abrasão, o que além de garantir que os produtos fiquem na semente, é, diminui muito a chance de contaminação de quem está fazendo o tratamento e de quem vai trabalhar com essa semente tratada durante o processo de semeadura. Muito bem. Uh, tendo em vista os custos, atualmente o investimento ele vale a pena para o produtor? Vale a pena. O, a semente é, é, é, é, é o alicerce da agricultura. É, nós... Cada vez mais a semente é mais valorizada. Hoje a semente já passa a ser vendida é, por unidade, não se fala mais em quilos por hectare, mas se fala por unidades de sementes é, por hectare. O que se quer é que cada semente é, gere uma, uma plântula saudável, é, vigorosa, que é, vá formar uma planta altamente produtiva. E a semente é essencial nesse momento. Então, esse investimento em semente, é, é, é fundamental, é um custo relativamente barato no custo de produção uh, do produtor, mas que vai garantir, vai ser um passo muito importante para que ele tenha uma alta produtividade, que é essencial hoje para que a agricultura seja, de fato, competitiva e sustentável. Muito obrigado, José Otávio, pela participação no evento e pela entrevista. Muito obrigado.